Você sabe como atingir os seus objetivos? Você conhece os três segredos mágicos e poderosos para realizar tudo o que se deseja? Você conhece o poder oculto dentro de você? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar os meus três segredos mágicos e poderosos para se conquistar o que deseja e que também foram. É, os que me fizeram chegar onde eu estou hoje, conquistando os meus 100 mil seguidores aqui no YouTube. Então assiste esse vídeo até o final. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, porque no final das contas o tempo acabou me prendendo e ele só me soltou quando todas as coisas que eu tinha que resolver foram resolvidas. Mas eu estava morrendo de saudade. E é por isso que eu tô de volta. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou o Cedric Nightingale. E aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com o um bruxo de verdade. Então, que o sol possa iluminar o nosso encontro. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de desconstrução e construção ao longo dessa minha jornada com o YouTube. E como eu cheguei aonde eu estou hoje. E eu vou te contar os três segredos poderosos que eu aprendi e que foram e são motivo por estar hoje onde eu estou. Quando eu escrevi o roteiro para esse vídeo, tinha muita coisa passando pela minha cabeça. Eu vivi, visitei e revisitei muitas coisas ao longo do processo da minha jornada de leite com biscoito, de um menino do interior, adolescente, criando conteúdo para adolescente, da minha trajetória espiritual, da minha chegada a ser um sacerdote de bruxaria e de onde eu estou hoje. Foram muitos altos e baixos, matamos um leão por dia diversas vezes ao longo do dia e no final eu estou aqui enquanto Cedric Nightingale falando com vocês e transmitindo essa transformação que, se já, que já se mostra presente, principalmente para os roxinóis que fazem parte é, da revoada e para as pessoas que estão aqui desde o começo da minha jornada. Eu poderia dizer para você que a minha ficha só caiu quando eu peguei essa plaquinha por definitivo nas minhas mãos, mas na verdade não foi nesse momento. Foi muito depois, aonde eu também me perdi de novo porque quando a gente uh, coloca um objetivo para a gente alcançar e a gente atinge, é, normalmente a gente tem um próximo e um próximo e um próximo, mas será que eles continuam sendo os mesmos? Será que a gente continua sendo as mesmas pessoas ao, ao atingir esses objetivos? O que, que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente conquistou? Qual é o próximo passo? E é muito interessante porque para a maior parte das pessoas que ainda não chegou lá, Parece que é uma resposta simples, né? Continuar fazendo. Mas para quem já chegou lá, continuar fazendo é só continuar estando na mesma. Sabe? E a gente sempre quer alçar voos maiores. Hoje, de onde eu estou, olhando toda a minha trajetória passada, como eu cresci, como eu amadureci, como eu me desenvolvi, e como eu tenho novos planos, e como eu aprendi com vocês aí do outro lado, a levar para o público o que eles precisavam, e não necessariamente o que eu achava que vocês precisavam. Escrevendo esse roteiro, trazendo para vocês de uma maneira mais organizada o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu revisitei cada comentário, cada momento que a gente viveu, cada trecho literário que eu escrevi, cada livro, cada artigo científico, cada amigo que eu fiz ao longo do projeto que é o Cedric Nightingale, porque não é apenas quem eu sou, mas uma união de pessoas unidas em prol do desenvolvimento espiritual mágico da melhoria de si mesmo. Eu lembro de uma consulente é, que me disse numa consulta, e é muito engraçado como essa coisa de consultas, é, às vezes a gente também acaba se curando no processo de ajudar o outro a se curar, e ela disse, se for da sua jornada, vai se provar, e aqui a gente está. Se provando. É, eu saí de uma vivência onde o meio da bruxaria não acreditava em mim, onde as pessoas que já estavam ali não me viam e passei a ser notado, passei a ser visto. Primeiro por vocês, depois pelos outros. E consecutivamente a gente conseguiu criar projetos incríveis e fazer muita coisa acontecer. Esse vídeo não é só um vídeo de agradecimento e nem é um vídeo só de recordação, memória, para dizer que eu cheguei aqui. Afinal de contas, é muito importante a gente vibrar e comemorar as nossas vitórias. Mas também é um vídeo onde eu quero transmitir para vocês um pouquinho do que eu aprendi e os três grandes segredos que eu utilizo até hoje dentro da, das minhas jornadas, que eu aprendi ao longo do caminho para se conquistar o que a gente quer. Então, antes de eu passar eles para vocês. Eu quero agradecer a todos os host noise e a todas as pessoas que estão aqui comigo hoje. Eu quero agradecer a todos os amigos que eu fiz ao longo do projeto. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram, de alguma maneira, participando Dentro ou fora das criações, das edições, das artes e qualquer coisa que a gente tenha feito aqui. Eu quero agradecer a todos os deuses e deusas e todos os arquétipos que foram trabalhados e invocados ao longo do processo para que a gente pudesse se construir e ajudar vocês aí do outro lado a serem pessoas melhores e encontrarem suas melhores versões. Obrigado por serem quem vocês são, obrigado por cederem todo o amor e carinho que vocês me cedem todos os dias. Porque isso, com certeza, é uma bateria muito poderosa para eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. E eu também quero agradecer a você, Ítalo Nardini, meu marido, por tudo que você faz e tudo que você é pra mim. Em toda essa construção maluca que é esse nosso sonho. A primeira dica que eu dou para você é você nunca está sozinho. E não deve trabalhar como se estivesse. E eu não tô falando isso com relação a pessoas. Eu não tô falando isso só de ter um braço amigo, alguém para chorar, ou alguém para te ajudar ao longo de qualquer processo que você esteja passando. Mas eu tô falando de correntes energéticas muito mais antigas que você. Você tem sangue correndo nas suas veias. Seus pés tocam o solo que outros pés já tocaram. Existem seres... Existem ancestrais, existem energias que estão ligadas a você e que são mais antigas que você. E essas forças são poderosas o suficiente para estarem junto de você quando parecer que nada mais faz sentido. Então você não está sozinho. E quando você estiver se sentindo frágil, quando você não souber para onde ir, peça ajuda a essas forças se reconecte com essa energia que vibra e que trouxe você onde você está hoje se reconecte com seus ancestrais se reconecte com aqueles que estiveram aqui antes de você para que eles possam te ouvir e então as ideias vão vir e a dor vai diminuir e você vai levantar a sua cabeça e você vai continuar seguindo a segunda dica é seja fiel a você a quem você é ao seu eu, à sua verdade. Mas não se esqueça que o mundo é feito de ciclos e eles nós não controlamos. É muito mais fácil fluir com eles do que ir contra eles. E isso uh, é sobre ouvir. É sobre entender que você pode ser você, que você pode ter a sua verdade e que às vezes a sua verdade ela é tão poderosa e pode ajudar o outro se você ouvir o que o outro precisa. Ao longo desse processo de criação, principalmente para as pessoas que, que, que estão ligadas a desenvolver conteúdo, muitas vezes a gente acha que é só a nossa verdade. Muitas vezes a gente acha que é só aquilo que a gente quer colocar. Mas, na verdade, pode ser que você seja um porta-voz de uma coisa, ou seja a voz de pessoas que precisam de voz, ou seja só mais, mais uma parte desse fluxo que você ainda não entendeu. Pode ser que o seu sucesso só esteja travado nesse momento porque você é você demais, tão, tão grande que o ego te engole e você não ouve e não presta atenção nos arredores. O mundo é cíclico e existem ondas que às vezes são mais fortes que a gente. E se você lutar contra essas ondas, o máximo que você vai conseguir fazer é se machucar, quando na verdade você pode fluir junto a elas, se mesclar a elas sem deixar de ser você. Permita-se fluir na correnteza de ideias. Permita-se fluir na correnteza de amores. Permita-se fluir na correnteza de criatividade. Permita-se fluir junto com tudo que existe no mundo. Então, o que você faz será fluídico. E ele vai seguir um caminho. E ele vai vibrar e vai acontecer. E o meu terceiro segredo é mantenha os seus sonhos os seus planos, os seus amores e tudo que é importante protegido. Ao longo do processo, a gente vai encontrar com muitas pessoas. Pessoas que são ruins, porque elas são ruins. E elas vão tentar te derrubar. Pessoas que não são ruins, mas apanharam tanto até agora, que elas esqueceram de vibrar com a felicidade dos outros. E elas vão o quê? Pensar e desejar que você caia. E pessoas que simplesmente não estão nem aí pra você. Elas não são ruins, elas não querem te prejudicar, mas elas estão nem aí pra você a tal ponto que, se você incomodar ou estiver no caminho delas, elas vão te derrubar. Porque você tá no caminho delas. Então proteja-se. Proteja seus planos, proteja seus amores, proteja as pessoas, proteja tudo que você tem contra as intenções dos outros, positivas e negativas contra as vibrações proteja-se e proteja tudo tudo que para você é sagrado seus sonhos seus projetos seu trabalho e pode ter certeza que as coisas elas também vão ganhar mais força porque elas estão fora dos olhos daqueles que normalmente estão minando o seu terreno ao longo do processo da busca pela realização você vai se deparar com tantas coisas tantas quanto você não vai ter resposta você pode ficar fraco você pode ficar confuso você pode ficar perdido ao longo do processo mas tudo isso faz parte de se desenvolver sonhos não vêm prontos vontades não vêm prontas e muitas das vezes o que a gente deseja nem existe e quando uma coisa não existe, a gente vai se deparar com N situações novas que a gente vai precisar trabalhar para poder desenvolver o melhor que a gente pode dentro daquilo. Então você vai precisar ter coragem para enfrentar as coisas, ter ousadia para sair do padrão, ter vontade de estudar, de pensar, de ir atrás de novas respostas sem cansar e calar. Fica quieto para os seus segredos e descobertas até que elas se concretizem. Nada é impossível. Se perder ao longo do caminho, tropeçar e se machucar, e se ver sem soluções, vai acontecer. E é parte do processo. E superando essa parte do processo, as recompensas vão vir. E a única certeza de que você tem que ter é de que seu sonho é possível. Desde que você se coloque a fazer ele. Essas são as três dicas. São dicas muito emocionais. E tem muitas coisas no meio delas que você pode se identificar. É, não existe uma fórmula mágica para o sucesso. Não existe um gabarito de certos e errados para se conquistar as coisas. Sonhos são únicos. Desejos são únicos. E cada um vibra de uma maneira. Por isso aprenda com a vibração daquilo que você cria. Eu espero muito que vocês possam ser tão bem sucedidos e felizes quanto eu me sinto hoje. E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.